Hoje é dia 28 de abril, hoje é dia da sogra. Pois é. Deixa eu mandar um beijo pra minha sogra? Eu também quero mandar pra Zenide, minha. Zenaide, dona Zenaide, um beijo pra senhora. A sogra é o seguinte, tem gente que fala mal de sogra. Eu Sim. amo a minha sogra. Sabe por quê? Ah. É, a sogra, você meu amigo, você minha amiga, você tem que ter a sua sogra é do seu lado. Porque quando você precisar, né? Ô, sogrinha, então, veja bem, você quer é lá... Pronto, a sogrinha vai lá e faz aquele meio de campo. Pois é, é, é verdade, é um passo mais perto, né? Um beijo também pra minha sogra Adriana Souza, que sempre, ó, recebe a gente na casa dela. A gente faz aquela festa. Dona Adriana. Dona Adriana. Dona Adriana, um beijo pra senhora. Ô, oh, dona Adriana, eu só queria um favor da senhora, depois só ela dá um cursinho de lavar a louça pra Mari... <risos> Porque ela não, não lava louça, mulher. Não, Com essa unha não tem como lavar a louça. A dona Adriana, ela ensinou muito bem o filho dela, entendeu? Inclusive, outro beijo pra você, tá? Ó, mais um beijo. Olha, o Fernando. Dia da sogra, então? Dia da, pegar, da sogra, uma data um tanto quanto polêmica, você sabe. Né? Tem Sim. gente que fala mal, tem gente que fala bem. E eu, na curiosidade que eu tenho, fui até as ruas pra saber se tem muita gente comprando presente pra sogra. Vamos acompanhar. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Cá estou, aqui na Praça Hamstabit, no centro de Três Lagoas, porque hoje é um dia muito especial. Bom, calma. Depende, porque hoje é comemorado o Dia da Sogra. Tem muita gente que sabe dessa data, tem muita gente que não faz questão, viu? É por isso que eu tô aqui pra saber da galera... Se comemora ou não o dia da sogra. Se é bem comemorado com aquele amor, com aquele carinho, sabe? Ou se tem um tantinho assim de rancor. Bora comigo, então? Bem. Bom, gente, encontrei a Ana aqui na praça. E Ana, conta pra galera de casa, você tem um bom relacionamento com a sua sogra? Sim, eu tenho. Como que é o nome dela? Maria José. Olha, dona Maria José, então, é como se fosse uma mãe. Sim, é como se fosse uma mãe, a segunda mãe. Olha aí, então manda um recado pra ela, olha pra aquela câmera ali, manda um recado pra ela. Oi, Dona Maria, tô morrendo de saudade. Em breve a gente se vê de novo. Aham, uh -huh, sei. <risos> Muito obrigada, viu? Olha só, gente, sogra, tá vendo? Tem uns que amam, outros que odeiam. Até agora só achei uma que ama. Será que eu vou achar uma que odeia? Vem comigo. <risos> Bom, estamos aqui com a Juliana agora e eu vou perguntar pra ela. Juliana, você sabia que hoje é comemorado o Dia da Sogra? Sim, sabia. Olha, você gosta dessa sogra? Gosto, bastante. Que bom, tá vendo, gente? Um bom relacionamento com sogra é tudo. Então ela é como se fosse uma mãe. Com certeza, como se fosse minha mãe, gosto muito dela. A Gente, tem um bom convívio, graças a Deus. E é isso. Manda um beijo, então, pra ela nessa câmera aqui, ó. Beijo, Silvana, gosto muito de você. Feliz dia da sogra. Aê! Mais uma que ama a sogra Gente, eu não sei não, viu? Será que esse povo tá mentindo? Eu não sei não, vem, vem comigo Bom, gente, dia da sogra, a gente tem que falar com uma sogra também, né? E eu achei aqui a Liliane Liliane, você é sogra já tem quanto tempo? Tem oito meses Olha, é uma sogra recente, deve ser uma sogra boazinha então, né? Sou, sou bem boazinha É sogra de filho ou de filha? De filha seu genro tem que ser bonzinho, né? Tem, senão ele entra no cacete. Você tá brava? Isso aí! <risos> tá vendo, né, genro? Tá vendo? Ó, a sogra tá querendo o presente hoje, que é o dia dela. Mas ela tá, ó, de olho em você, viu? E eu achei aqui a Yasmin, que vai falar pra gente da sogra dela. Como que é sua sogra, Yasmin? Ah, ela é boa, boazinha. É boazinha? Aí. Te trata bem. Tra... Como eu vou de filha dela. Olha, gente, é isso que importa. É uma mãe, então? É. Que bom. Manda um beijo pra ela nessa câmera aqui. Só a mulherada falou, né? É verdade. Eu tô aqui atrás de um homem pra saber se vai falar a verdade ou vai mentir a respeito da sogra. Você aí, já comprou o presente da sua sogra? É hoje, viu? Você sogra pode cobrar também. Vamos achar um rapaz, vamos achar. Ah! Bom, eu achei um rapaz aqui, vamos ver se ele fala com a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como que é o seu nome? Teus. Olha, hoje é comemorado o dia da sogra Você tem sogra? Sim Ela é muito legal ou ela é muito chata? Legal, legal, legal, legal Legal, olha gente como que é o nome dela? É, Majô Majô, dona Majô tá vendo Olha, um genro desse super bonzinho Falou que a senhora é legal Manda um beijo pra ela então aqui ó, Porque hoje é comemorado o dia da sogra E ela merece, né? Beijo, Majô <risos> Olha, achei mais um moço pra falar da sogra dele. É o Vitor. Vitor, como que chama a sua sogra? Eliana. Eliana, ela já é sua sogra tem quanto tempo? Já faz uns seis meses, já. Olha, sogra recente, tá na hora de fazer uma média com ela, porque hoje é comemorado o dia da sogra. O que você comprou pra ela de presente? Ah, eu já comprei um monte de coisa pra ela já. <risos> <risos> Mas... Já tem um buquê pra ela, já. Olha, a sogra já ganhou um buquê do gerro. Que gerro bom, né? Então manda um beijo pra ela nessa câmera aqui. Um beijo, sogra. Te amo, hein?